Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra, esse é o curso de Desenvolvimento de Software Guiado por Testes. Nessa aula vamos fazer o um Hands-On para aprender a usar mock objects. Para isso a gente, eu já preparei aqui um cenário né, onde a gente não tem ainda nenhuma dependência, mas para a gente já ter um ponto de partida. Tá? A gente tem aqui uma classe chamada Produto, que só tem aqui o nome e o valor do produto. Tá? A gente tem uma classe aqui chamada carrinho de compras, né? que ela tem aqui um método que permite que você adicione produtos. Né? Tem um atributo ali para guardar, a lista de produtos aqui chamada itens. E tem um método total que retorna o total ali do carrinho de compras. Tá? E por fim, como não poderia deixar de ser, temos um teste de unidade né? que faz o teste aqui do, desse método total, onde ele adiciona os produtos e verifica aqui o total. Né, a gente pode rodar isso daqui né esse esse teste e a gente vê aqui que está passando tá o que que vamos fazer é, eu quero que eu possa adicionar nesse carrinho é, observadores né é, é classes que vão receber notificações quando produtos forem adicionados naquele carrinho ah para que que serve isso né por exemplo é, se eu eu, eu Quero, posso querer ter um observador do, da, do sistema de estoque para poder, por exemplo, dar, é, dar baixa em produto ou deixar o produto reservado. Ou posso ter um observador de preferências do usuário para quando ele adicionar um produto no carrinho eu ver de que tipo que é e e querer é, é, é, adicionar, né, nas preferências dele, aquele tipo, alguma coisa desse tipo. Tá, só que a gente não vai entrar no detalhe. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai na classe carrinho é, é, criar esse, essa ideia, né, do observador, né, a partir de uma interface e depois quem quiser que implemente aí. Tá? Então a gente vai exercitar aqui a parte de mock objects, é, é, fazendo esse exemplo aí. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero né, é poder é, é fazer com que o carrinho ele escute né, um, um, é, um produto aqui. Né, é, é, eu posso adicionar um observador que vai adicionar. Ah, uma observação, né, uma observação sobre os observadores é que isso é um padrão chamado Observer. Tá? Não é o escopo da nossa aula, mas fica aí para o conhecimento de vocês. Tá, então, como sempre, vou começar fazendo um teste aqui, né, opa, ficou um E a mais. É, então, vou lá, public void, eu vou colocar aqui, escuta adição de produto, tá, então, eu vou vir aqui, vou, vou, vou instanciar aqui o carrinho de compras, É, C igual a new, vamos lá, facilita aí, new carrinho de compras. E eu vou aqui adicionar, eu vou criar aqui o meu mock, é, como é que eu vou chamar isso aqui? Escutar, observador, vou chamar de observador carrinho. É, então, mock é, é igual a new Mock, observador, carrinho. E agora eu vou vir aqui no meu carrinho, né? E vou adicionar observador. Que vai ser o meu mock. Tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou adicionar um produto. Tá? E é, o meu mock, né? Ele vai ter que verificar, né? Verifica recebimento opa, produto. No caso ali, o meu mock eu não quero que ele receba, por exemplo, essa minha classe. Eu não quero que ele receba diretamente a classe produto. Eu quero que ele receba só o nome e o preço. Então, ele vai verificar o recebimento do produto. Tá? Então, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar um mock, tá? o mock. O mock faz parte do teste. Então, criar o um mock faz parte de criar o caso de teste. Tá? Então, eu vou vir aqui. Tá? É, eu vou criar a classe mockObservadorCarrinho. Essa classe ela vai ter que implementar né, uma interface que é a que a, minha, a classe lá vai aceitar. Né? Então eu já vou eu já vou criar ela aqui também. Que aí eu vou definir o que é o método do mock e o que é o método da interface. Tá? Então eu já vou vir aqui e mandar criar a interface observador carrinho. Então, eu já vou definir aqui na minha interface que ela tem que ter um método que é, é, é vai chamar aqui, ó, produto adicionado, que é, que é a notificação que ele vai receber que o produto foi adicionado, é, e ele vai receber aqui o nome do produto e o é, valor daquele produto. Tá? Então, essa aqui é a minha interface. Então o meu mock, obviamente, como ele implementa aquela interface, ele precisa é, ter esse método. Certo? Então vamos salvar aqui, ó. Eu ainda tenho métodos do mock, né? Eu tenho esse adiciona observador, tá? Eu vou criar o um método aqui na minha classe, só que ao invés de ele receber o mock observador carrinho, ele vai receber só um observador carrinho, que é a abstração, né? Então eu vou chamar aqui de observador. Então, salvo. É, e eu ainda tenho aqui esse verifica o recebimento do produto. Tá? Então, eu vou criar esse método aqui no mock. E aí, como eu falei, criar o um mock faz parte da criação do teste. Então, eu vou vir aqui e vou fazer. Olha, o produto que ele adicionar aqui, eu vou ter que verificar se ele foi recebido ali. Então, eu vou criar aqui um... um é, é uma string aqui, né? Então vou, vou chamar aqui de. É, produto. É, nome, produto. Receb, nome recebido. E eu vou criar aqui uma variável inteira que vai ser o valor recebido. Tá? Então. Quando ele adicionar o produto, eu vou armazenar isso aqui, né? Então o nome recebido ele é igual ao nome, o valor recebido. Ele é igual ao valor. E aqui eu vou verificar, né? Eu posso usar os métodos assert do próprio Eclipse, né? Ou oh, do próprio Eclipse, não do próprio JUnit. Então eu vou usar aqui um, um assert. Aí é que eu vou usar aqui ó, a classe assert. Não, vou, vou importar ali do, vou, vou fazer o import static aqui igual a gente faz lá no, no JUnit, né? Vou importar os métodos ali do assert. Acho que ele está dando errado. Aqui vamos ver quem quer que ele... ah, é aquele, aí JUnit assert. Tá? Então vamos vou copiar esse esse aqui para eu poder usar os acertos aqui então vou usar aqui o assert equals o nome recebido então na, na verdade aqui ó esse verifica que seria que o nome esperado né que é o que eu estou passando lá no teste é que é o valor esperado então é o nome esperado ele tem que ser o valor esperado. O oh, nome esperado tem que ser o nome recebido. E o valor esperado tem que ser o valor recebido. Então, assert equals, valor esperado é o valor recebido. Então, vou salvar. Agora, o meu teste está compilando. Eu vou rodar. E é, é, ele está falando aqui. Ó, eu estava esperando o tênis. Mas foi... É, é... Cadê? Mostra aí. Não está mostrando. Então... Eu vou expandir aqui para a gente ver o que é. Então, lá. Eu estava esperando o tênis, mas foi nu, tá? Ó, Veja que essa verificação ele está rodando dentro do mock. Por isso que faz parte do teste. Tá? Então, ele, quando ele chama verifica o recebimento do tênis com 100, então, ele, ele, ele faz ele, essa verificação. Certo? Então... Criamos o nosso teste, criamos o nosso mock, definimos a interface, né, tudo como que vai ser a partir do nosso teste. Então, vou deixar a implementação e a continuação aqui do nosso TDD para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e continue na sequência.